Aqui fala do grupo mais mais de vídeozinho, desta vez só, um vídeozinho aqui com a Ana Marcinha e eu amarei um bolas. Já não faço vídeo já há, tipo, dois anos e meio, mas não quero saber, eu não... Não me apetecia fazer, nem tive tempo, nem nada do jeito. Hoje estamos aqui para gravar grande vídeo, grande desafio aqui com a Ana Marcinha que vai ser o desafio do, pá, eu não sei... Não, não sei bem dizer o nome. Pois é, eu vi o por isso se não prestar a culpa dele. Basicamente, eu vi este vídeo no Tiago e está aí, ainda aprovo o Tiago Mas pronto, basicamente o vídeo é... Não escolhas a vida errada. Sabe ou não? Uh, consiste em termos 3 copos. As primeiras rondas, enchemos dois copos com coisas boas... Ai... E o último, e o outro copo com uma coisa má. E. Vamos estar vendados e vamos ver quem é que bebe a vida errada. e a Marcinha vamos mudar agora de plano de gravação. Vocês, antes do vídeo começar, vão deixar aí um grande likezinho, pessoal, para eu fazer mais videozinhos, não é? Assim, se eu tiver tempo, façam um grande videozinho. Vão partilhar também e vão subscrever, se quiserem, tipo, yeah, ajudar o gajo, não é? É isso. Ah, tá e não me digam minha... para seguir nas minhas redes sociais, no TikTok. TikTok. sabes que eu tenho mais seguidores seguir duas Só Pessoal, sigam a Marcia no TikTok, está bem? Está aí em nós só que não. E pronto, pessoal, já passamos aqui agora para o cenário. Estamos aqui uhum. os dois sentadinhos. E como vocês podem ver, nós temos aqui um tabuleiro, três copos. E daqui temos, deste lado, temos as bebidas más. Deste lado, temos as bebidas consideradas boas, não é? Porque ah, eu vou, tipo, para algumas pessoas já é boa, para outras não. Nós vamos ter aqui do lado mal vinagre, tabaco ou picante, temos vou chamar de picante para ser melhor. Azeitezinho e grande óleo fogo, mesmo mesmo para grandes batatinhas fritas. Depois, do lado bom, temos grande leite, meu, leite da, do continente, magro, atenção, este é magro, não é Márcia, não é? É o contrário da Márcia. Oh! Um, oh! Temos aqui grande garrafa d'água. Vamos lá, vamos lá. Temos aqui grande Coca-Cola e grande Lipton's Ice Tea de Pesco's off the Streets. E temos aqui, venda de venda. Para quem serve a venda? A venda é. Imaginemos, eu vou pôr a fuck assim na marcha, não é? E eu vou enchendo os copos e ela vai ter que escolher entre um, dois e três. O que ela vai escolher é manda abaixo se apanhar um mau. Tudo, não, por isso põe só um miquinho. Sim, é um bocado. É tipo molhar os lados, assim. Se for um mau, fica bem. Se for um bom, top é ela Mas esperemos que ela corra mal. É? Yeah. Uh, vamos lá para o vídeo. Nós vamos buscar uma venda melhor, porque esta aqui dava para ver, então vamos buscar uma pertinha e não vamos ser de tesoura para ver quem é que vai começar a beber. Quem perder é quem vai beber primeiro. A é, pele tesoura. Fuck. A pele tesoura. Isto é para vocês outros. Pronto, vai começar a Marcia. Mas pronto pessoal, a marcha já está ali a tapar, como vocês conseguem ver, eu estou aqui atrás. E eu vou ter que escolher aqui uma cena lá pela para ela começar tipo a beber basicamente, e vamos por aqui este amigo, aqui, exatamente assim, só, só, só um cheirinho, Pá, nem dá para ver a cor disto. Agora vamos por este aqui, que é o bom, e agora vamos por um bocadinho disto, eu não te vou dizer o que é o que, né? depois tu, tu vais começar com os Deuses né E pronto, neste aqui nós temos isto, temos este aqui. neste aqui temos isto, neste temos este, e neste aqui temos isto, está-se bem? Marcinha, domingo 13, escolhe o número. Sendo este, um, dois e três. Um, dois, três? Não, ao contrário. Um, dois, três? Exatamente. Um. Queres um? É. Não vai ouvir, atenção. Toma. Não, isso, isso, ok. Está aqui. Pronto, vai. Sem cheirar. Dá-lhe, dá-lhe, anda! Fuck. Ai, sim, não é? É. Tu viste não viste? Não, não via. Hum, estás com um cara... Eu tenho um troca eu estou de... sem troca Mas não vi, não olha usaste pelos sons, não é? Para! Para! Para! Para! É um som! É. Ah ok, pensava que é um spray, mas é uma cola, pronto é cola. Que triste, que triste! Que triste, eu estou um pouco lá frente da câmera, mas olha, paciência. Paciência, paciência. Tanto dois braços, Lu. Está. Posso? posso? É um, dois, três, não é? Sim. Uf. Eu vou pôr dois. Ah, ele. leio! Ai, parecia-me toque de vinagre, juro, isso é que isto é estranho, não mas é incrível. Eles... Não, tipo, foi eu não quero pensar, Ei, que dois mesmo leite é mau. Não, mas tipo, leite assim bebido sem saber, está às vezes parece mal. Mas... Oh bom, pessoal, ninguém bebeu coisas mais. Uh! Só, so, outra vez, segunda vez agora aqui da Mana Marcinha, eu vou tentar fazer mais barulho desta vez, porque ela da última vez conseguiu ouvir o que é que eu estava a pôr. Tipo, onde é que eu estava a pôr, basicamente? Nós vamos começar por isto aqui. Este vai ser o primeiro aqui mesmo exatamente onde eu estou a pôr, estão a ver, é, vai ser mesmo nesse e é isso mesmo, é, bate no copo e tudo é, é, isso mesmo, temos assim um bocadinho neste aqui só pelo cheiro, Jesus, Márcia, é quando escolheres quero lá saber, não é? vai, vai o cheiro Ei, que puto de cheiro moço, também morreu pois pronto, agora vamos ter este aqui, como vocês podem ver uh, basicamente vai ser este agora aqui que eu vou pôr uh, até vou pôr assim, vou pôr aqui, vou pôr à frente da câmera para ela não ouvir e depois... <risos> Assim ela não conseguiu ouvir, não é? Por isso tive tipo que te si e agora, e este aqui, ó. Exatamente. Ela também não gosta muito de cola, mas só vai. Vai! Pronto, ela não conseguiu ouvir. Que giro meu, se ela escolhe! Ui, eu vou morrer! Marcinha! Do teu lado direito para a tua esquerda. Da direita, da esquerda. Exatamente, um, dois, três. Um, dois, três, força! Está aqui. Bota abaixo, logo, sem pensar, só vai, e boa, o que, é que estás a fazer? <risos> anda, só vai, hum, coxinho, é olha um picante, bom. olha que picante bom. <risos> hum, hum. É bom, não é, esse picante? E anda é, picante, picante estava no meio, pessoal, foi. Vai estar a cabeça, pronto, vamos ver, ainda não tive muito bem que eu quero. Podes fazer barulho, porque assim não. Eu ia cantar, né? Mas mais vale não fazê-lo. Não te metas na frente da cama. Pois é, é verdade, não posso fazer. Não sei se dá para ouvir. Assim, tal. Pronto, se não dá para ver depois, depois tu pões direito isto. É malandro! É, tá louco? Eu Onde já se viu fazer isto num vídeo? Ai, falta mais um pressurina. <-tossilio> Ui, será que não é? Ai, eu não sei o que eu estou a fazer Aqui e eu vou tanto morrer, mano. Já posso? Pode. Uh, podes! É... um dois três É da, um, da tua direita, por isso. um dois três é, um, dois três. Sí. um 1, 2, 3? Sim. Um. Ih, mano. Uh -huh. <risos> é água? É. Isso é sério! Yes! Fogo. <risos> Ai, mano, juro-te, vocês nem, nem queiram saber qual é a pressão de estar aqui, juro-te é horrível. Façam isto em casa, pessoal, isto é horrível. Mas, pessoal, nós chegamos agora à melhor parte de todas: em que dois destes três copos vão ter coisinhas más e um vai ter uma coisinha boa! Uhul! Vamos ver quem é que consegue ver a coisinha. Pronto, eu vou pegar já aqui, tipo assim, bem fácil, neste aqui, bem assim, ó. Bem assim, hum, gostoso, hum, bem bom. Um, ok. A tua Aqui? E este aqui, estão a ver o que é isto? Pronto. Pronto, vamos mamar aqui para dentro. Ora, para finalizar, para finalizar, um bocadinho disto aqui. Estão a ver aqui? Pessoal, se a Márcia adivinha, eu juro-te que me mate. Juro. -te. Mas vamos. Pessoal, Márcia, da tua direita para a tua esquerda temos um, dois, três. Márcia, escolhe um assim bem fácil. Um dois. Se fodeu Pronto, tapa os olhos, tira a venda e manda abaixo. Espera aí que eu tenho que pegar. Não, não, Márcia, não, não, tem que não, ser, não. Márcia. É, é, Márcia, é Márcia, Márcia, okay. por favor, Márcia, okay. Márcia, por favor. Vai, Márcia, manda baixo, manda abaixo. Está em panorama para ti, está, está mesmo na tua carinha, a gravar. Um bocadinho dentro da tua boca. Pessoal, ela está ali, olha ali. Grande a Márcia, meu. E calma que ainda não acabou! Ué. Vocês deviam ter visto a felicidade que teve dentro de mim quando ela disse dois? <risos> Diz só -se, oh, tá se bem, pegas no copo eu e sei, mandas. só que... Ai que isto não é... Estava a por isso. Ah é? Juro-te Juro porquê, bem eu digo. Para que era de eu quero um olho. Deus, mexer. por favor, que seja esta o que uma casa foi. Eu não preciso ser. Pá, vai, escolha. Um, dois, três, não é? Sim. Três. Está bem. Mal os olhos. E é porque é mal. <risos> não. Deus. Anda. Ai, eu lá. Ei, tem um e amiga. Então pessoal, foi este vídeo e que Não acredito que fiz este vídeo, mas pessoal, se nós batermos assim a meta de likes, vídeo vai haver aqui um vídeo. Um segundo vídeo deste, ainda mais hardcore. Com o Miguel. se comigo. bem? Comigo. E ah, yeah, eu faço tá. com o Miguel. Eu faço tá. com Miguel, vai ser diferente. É. Mas pronto, falta, tem este vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem um likezinho, entrem na rede social dela, se de ela quer é seguidores, e sigam-me também no Instagram, que agora não mais já Ai, bem. Ano mais já ativo. Está se bem, pessoal? É isso? Fiquem bem e. Fui! <risos>